Pierre Gasly está ao borde de uma suspensão em Fórmula 1. Há uma perseguição da FIA ao piloto francês? Olá, amigos do Grande Prêmio, eu sou Douglas Rocha e neste nosso novo vídeo hablaremos da situação de Pierre Gasly, que está bajo o risco de ser suspendido por uma carreira em Fórmula 1. Mas antes, me gustaría pedirles que deixem seu like neste vídeo, video, se a nosso canal e também opinem em comentários eh, se si creem que Pierre Gasly vai quedar fuera de uma carreira na Fórmula 1 por esta sanção. Antes que nada, é necessário explicar que na Fórmula 1 e também em outras categorias, há uma modalidade de, de sanção que é por pontos em licença do piloto. Se si um piloto suma 12 pontos em um período de 12 meses, queda suspendido de uma carreira. E em estes momentos, Pierre Gasly já tem 10 pontos em sua licença. E muitos de eles, 5 de, de eles, eh, se sumaram em últimas 4 carreiras. Em o último GP, o eh, GP de Ciudad de México, Pierre Gasly sumou um ponto em sua licença por um incidente com o E em la carreira anterior, o GP dos Estados Unidos, em Austin, sumou dois pontos por quedar muito lejos de outros coches em um momento de safety car. E em o GP de Japão, em Suzuka, Pierre Gasly sumou outros dois pontos. E aí que arranca toda a polêmica porque en esta carrera eh, Pierre Gasly quedó muy enfadado con la situación de un tractor en la pista eh, reclamó mucho por radio, eh, dijo que la FIA y la Fórmula 1 eh, le pusieron bajo riesgo su vida eh, recordó la muerte de Jules Bianchi, su amigo también en el circuito de Suzuka, también por un tractor en la pista Pero a Fia eh, não assumiu sua culpa, sino la em o próprio Gasly e lhe sancionou com tempo de carreira e também com estes dois pontos em sua licença. E minha eh, impressão, também a impressão de outros periodistas que seguem eh, a Fórmula 1, também aficionados, é es que a eh, que ela fia nestes momentos eh, mira hacia Pierre Gasly com uma lupa que não mira eh, hacia outros pilotos, porque estas funções eh, mais recentes, por lo menos em eh, minha opinião, foram muito duras, muito rigorosas. Eh, não há este rigor com outros pilotos em La em nestes momentos. Y para empeorar la situación de, de Pierre Gasly, eh, como eh, dije antes, estos puntos eh, no eh, van a cero al final de la temporada. Eles eh, são vigentes por 12 meses e os primeiros pontos de Gasly eh, les serão quitados só em março de 2023. Assim que seguirá com este risco. Se no le passa nada este ano, há é o risco de ser eh, suspendido o ano que vem quando vá a pilotar por Alpine. Então hasta até Macho, por lo menos, está a um grande risco de quedar fora de, por lo menos, uma carreira. E les pergunto se si creem que estou a passar, se si Gasly vai quedar fora de, de uma carreira por sanción, por pontos de licença, licencia. Também les invito a suscribirse em nosso canal, em YouTube também a deixar o seu like neste vídeo.